Eu tive sempre a paixão pela cozinha desde desde Catrinha, desde miúda. e o facto é que houve, eu sou de sou de Algarve sou de Tavira e eu vou um ano. Uma senhora amiga dos tios com quem eu vivia veio a Lisboa e trouxe -me. Os pais da dita senhora que me trouxe a Lisboa tinham uma cozinheira e essa cozinheira fazia massa folhada, mas com sebo. Comprava a gordura, o, sebo, o chamado sebo da vaca, aquela aquela gordura própria, moldava limpava muito bem e depois aplicava nos folhados, e o certo é que eles ficavam lindíssimos. E mais tarde apareceram as margarinas próprias para folhados, eu fui adaptada até encontrar a, a margarina especial. Comecei a fazer massa folhada e começou sempre toda a vida, desde Moreira Passo de Arcos, muitos anos, já eram estabelecidos lá, e o facto é que já fazia lá e as pessoas adoravam. Quando viemos para aqui, Comecei a fazer a massa folhada, os folhados de carne, os folhados, o meu doce de ovos com os folhados, que é mesmo doce de ovos, não é fingir, não é e que foi sempre um sucesso. E dando para ano para a gente aperfeiçoou, aperfeiçoou sempre muito, sempre mais. O facto é que até hoje tem sido mesmo um sucesso. Esta senhora está comigo há 16 anos, 18 anos, ensinei-lhe a massa, ela faz todos os dias e pronto, e continua a ser um, um sucesso. Por exemplo, o um champanhe, o um vinho de Porto, qualquer coisa, não é? Até pessoas que vêm lanchar, que tomam café com leite, bebem chá, qualquer coisa, mas especialmente o champanhe, não é?